Bom dia pessoal, aqui é o Carlos da Via Gesso, eu também fiz o curso online com o um professor, o mestre Adalberto Larroque e eu nunca tinha trabalhado com forro drywall e foi uma experiência, está sendo uma experiência magnífica, gostei muito de trabalhar com esse forro e agora estou mostrando aí um pouco do trabalho. Que eu fiz aqui depois do curso que eu fiz lá com o professor La Roque. Tá aqui uma sanca com um rasgo no teto. Coloquei também um detalhe ali, um rodateto teto ali para ficar mais bonito, dar um charme, né? Esse é o resultado. Ó. Com todas as instruções dadas ali dentro do curso. O professor Larroque também tirou muitas dúvidas que eu tinha por meio do aplicativo Whatsapp E tá aí, ó. deixa eu mostrar mais aqui para vocês. Já aqui é o gesso corrido na laje né? com roda teto. O detalhe é que esse gesso corrido que eu faço aqui ele é todo nivelado ou seja todo ele na taliscado tá na régua tudo certinho não é só passar do gesso não agora estamos aqui no outro ambiente o corredor também o é um gesso corrido passado na laje com roda teto esse banheiro aqui está em fase de finalização praticamente já está pronto já só falta os arrematezinhos, o acabamento. Aqui o gesso corrido, na laje, roda teto, também total taliscado, na régua, tudo aprumadinho. Aqui uma sanca fechada desse quarto, com roda teto também uma excelente experiência que eu tive aqui com forro drywall e isso tudo graças ao curso online e foi, caiu como uma luva para nós se você gosta, quer ter uma experiência nova um trabalho novo no ramo de gesso faça o curso online, não perca tempo não lá no curso você vai ter todas as instruções de tudo que você precisa esse aqui ainda falta fazer esse banho aqui logo logo já tô terminando ali já até montei o andema aqui para poder começá-lo e aqui é a cozinha fiz aqui na tabica o forro, a sanca fechada, uns pontos de luz já todos aí, é isso aí, o forro realmente dragol é muito melhor de trabalhar do que o forro plaquinha, embora foi muitos anos trabalhando com a plaquinha, mas em comparação com esse aqui, esse aqui é nota 1000, então obrigado a vocês, tenham um bom trabalho e até mais!